por vezes 20%, outras vezes 30%, 40%, 50% e, e então eu, eu decidi fazer este vídeo para te, te falar um bocadinho sobre este tema de perdermos o sono de noite enquanto que as nossas ações estão a desvalorizar. Será que se justifica mesmo que, que, que perdemos que aparcamos aqui qualidade de vida por as ações estarem a cair? Ou até já nem falo só sobre uma ação em particular, mas sobre um conjunto delas, sobre o nosso portfólio. Imagina que tens 20, 30 empresas no teu portfólio, e de repente todas elas estão a cair e, e o teu portfólio está a derreter há semanas ou há meses. Ok? E isto pode acontecer, isto pode acontecer nos mercados, não é tão frequente quanto isso, mas por vezes. Nós temos aquilo que se chamam de bear markets, de movimentos nos mercados de quedas, de quedas superiores a 20% e que podem arrastar todo o nosso portfólio para baixo okay? durante algumas semanas ou durante alguns meses largos. Al às vezes pode chegar mesmo a dois anos, é, é raro, mas por vezes podemos estar dois anos a ver o nosso investimento aí cada vez mais para baixo e isso muitas vezes tira o sono às pessoas. Então eu quero-te deixar aqui alguns alertas para que possas evitar <risos> perder o sono de noite, ok? Em primeiro lugar, se tu estás a perder o sono, é porque provavelmente estás a assumir risco demais. Risco demais para o teu perfil de investimento, ok? Se não estás com essa predisposição para ver o teu portfólio desvalorizar no curto prazo 20%, 30%, 40%, e saber que no futuro ele pode valorizar 200, 300, 400% no espaço de, sei lá, 10, 15, 20 anos, se tu não estás com essa disposição de perder no curto prazo para ganhar muito mais no longo prazo, até provavelmente o investimento em ações não é para ti, ok? lamento de dizer, mas a realidade provavelmente não é indicada para ti. Porque quando estamos a investir em ações, nós temos que ter esta consciência de que as coisas podem correr mesmo muito mal durante meses, meses ok? E, e então nós precisamos de estar dispostos a ver o nosso portfólio desvalorizar temporariamente para depois, ao longo do tempo, ir hum, aumentando o seu valor consideravelmente. Okay? Se perdes o sono por causa de desvalorizações então se calhar o melhor é procurar outro tipo de investimentos e não propriamente as ações, ok? Mas agora mesmo que tu gostes particularmente da, da questão das ações, e às vezes estás uh, a pensar sempre naquela ação, né? naquela empresa XPTO que compraste há, há dias atrás, mas só vês as ações a cair, a cair, a cair e começas-te a perguntar... Ah, Será que devo manter isto? Será que devo vender? Então é porque provavelmente não fizeste a análise que devias ter feito no teu investimento. E lamento uma vez mais dizer-te isto com esta abertura, mas, mas sabes que aqui não é só dar pancadinhas nas costas, é também lançar os alertas que precisam de ser lançados quando eles precisam de ser lançados. E, e aqui a ideia é que por vezes nós podemos estar... Uh, a investir em empresas só pela dica do amigo, ou porque alguém no banco nos recomendou, ou porque ouvimos comentar num fórum de investimento, ou porque vimos num grupo de Facebook, e, e então tudo isto são dicas gratuitas, ok? E que quando nós seguimos cegamente o que os outros estão a dizer e não fazemos a nossa própria análise de investimento, por vezes podemos meter os pés pelas mãos, podemos estar a cometer um erro financeiro gravíssimo, e, e isso vai nos prejudicar bastante e, e pode nos levar a perder o sono de noite, ok? Se dás por ti na cama a pensar, epá a minha ação está a cair todos os dias 2, 3% há semanas, uh, eu vou vender isto e será que não fiz a análise correta, etc? Então provavelmente a resposta é sim, não fiz esta análise que devias ter feito, ok? Então, Queria deixar estes alertas, é preciso ter muita atenção a isto, é preciso nós considerarmos realmente fazer a avaliação que deve ser feita antes de investirmos um euro que seja nas empresas, ok? Esquece lá as dicas dos amigos, esquece lá as dicas gratuitas do banco ou daquelas pessoas que estão nos fóruns de investimento ou nos grupos de, de Facebook de investimentos que muitas vezes nós só ouvimos ou só lemos, não é? e achamos que já está feita a análise e, e colocamos lá algumas dezenas ou centenas ou mesmo milhares de euros e depois, ao longo de dias, vamos perdendo o sono e não sabemos porque é que está a cair constantemente, ok? E, e se achas que isto é, é raro acontecer e que não vai acontecer contigo, digo-te já que é mesmo... O... É mesmo verdade, ok? É mesmo verdade, eu recebo semanalmente dezenas de mensagens de pessoas a perguntar-me diretamente, é às vezes mandam no chat do Facebook, outras vezes no chat do Instagram, outras vezes comentam nos vídeos do YouTube, e, e dizem porque é que a empresa XPTO continua a perder valor nos últimos tempos? Ah, a empresa YXZ não está a ir a lado nenhum há seis meses, uh, e... e por isso o investimento está errado ou qualquer coisa é assim. Eu recebo mesmo muitas mensagens deste género e a realidade é que as pessoas estão a perder o seu sono porque estão a assumir um risco demasiado por não compreenderem em que é que estão a investir. Ok? Eu quero deixar este alerta hoje para saberes muito bem em que é que estás a investir antes de colocar um euro que seja, ok? Antes de colocar um euro que seja, naquela empresa. É preciso percebermos quais são os riscos, quais são as oportunidades e isso vai nos dar muito mais confiança e vai nos permitir estar a investir bem a longo prazo e isso é que é o mais importante, ok? E por isso, se gostaste deste conteúdo e se te interessa saber mais sobre como podes evitar erros financeiros que saem muito, muito caros e como é que podes investir melhor na Bolsa de Valores, então tenho um convite especial para te fazer. Nos próximos dias 29 e 30 de junho, vou estar a oferecer uma super masterclass, a Yale Masterclass, onde vou partilhar contigo gratuitamente, ok? gratuitamente, vou partilhar contigo todo o conhecimento que tenho sobre investimentos. Por isso, como é que nós fazemos a análise das ações, como é que evitamos cometer erros, como é que maximizamos os nossos lucros, etc, etc. É uma informação muito útil, crucial, já passaram por aqui centenas de pessoas e é espetacular mesmo ver todos os comentários que as pessoas têm deixado ao longo de, das últimas edições e, e também ver o contributo que deixei, a marca que deixei na, nas pessoas. O mais importante de tudo é perceber como as pessoas com este conteúdo gratuito de repente começam a investir melhor o seu dinheiro, ok? Era esta mensagem que queria deixar, os links vão ficar aqui na descrição e espero por ti então nesta super masterclass, dias 29 e 30 de junho. Até lá, salções criativas tchau, tchau.